Pessoal, a gente está começando mais uma semana aqui na Câmara Legislativa do DF. A gente sabe que é uma semana que vai ser muito agitada, já tem muita movimentação marcada na nossa cidade e no Brasil inteiro, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Mas eu queria falar um pouquinho antes da viagem que eu fiz na última semana, eu, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. A gente foi no Rio de Janeiro, fui com o Gabriel Elias, a Perla Ribeiro e a Gisele, e a gente fez uma agenda intensa de diálogo sobre a defesa dos direitos humanos no Brasil. A gente quis discutir com a experiência carioca dois temas principais: a militarização das escolas e o direito fundamental ao protesto e à manifestação política, né, que os movimentos sociais têm no Brasil. Aí a gente foi em várias organizações que são importantes a Justiça Global a gente foi também na Anistia Internacional, a gente conversou com parlamentares do Rio de Janeiro sobre esse tema, a gente conversou sobre segurança pública no Instituto Igarapé, a gente também visitou o Open Society para conversar sobre o direito à manifestação, para pensar também os direitos da criança e adolescente e os direitos humanos de forma geral. Pude conversar lá na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, sobre a situação que eles estão enfrentando agora, do governador do Rio de Janeiro, é, em helicópteros, junto com a polícia do Estado, atacando né, diretamente as comunidades, sem julgamento, sem inteligência, análise prévia, algo que é muito, muitíssimo grave, uma violência do Estado, dessa forma tão arbitrária. E nós tivemos a deputada Renata, que teve a coragem de fazer essa denúncia internacionalmente, que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Conversei também com o Raul Santiago, que é um ativista, que tem um projeto muito legal no alemão que é o Papo Reto. E a gente visitou também o um Complexo do Alemão, que é uma comunidade que também que é vítima dessa política genocida do Estado na segurança pública. Então, foi uma experiência interessante para a gente ver um pouco a situação do Rio de Janeiro, do ponto de vista da segurança pública e também da luta em defesa dos direitos humanos de forma mais geral. Então, uma visita que a gente voltou com muitas ideias para tocar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui no DF. A gente também conversou com o pessoal do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Foi uma, uma conversa interessante, porque a gente viu possibilidades de construção de um mecanismo aqui no DF também. Pessoal, e tudo isso que a gente viu no Rio, que a gente conversou com as pessoas, vai estar disponível na próxima segunda-feira no nosso podcast, que está em todas as plataformas. Soundcloud, iTunes, Spotify. E essa semana a gente começou com o dia do assistente social, um dia muito importante para mim, que sou assistente social, e tenho a honra de estar ocupando uma vaga na Câmara Legislativa do DF. A gente fez uma sessão solene em homenagem às assistentes sociais, um dia fundamental, É uma profissão que luta em defesa dos direitos sociais, que tem um projeto ético-político comprometido com a classe trabalhadora e todos do andar de baixo, todos que estão oprimidos e estão em contradição com o capitalismo de alguma forma. Então é uma profissão muito importante que eu aprendi muito. A gente homenageou profissionais da assistência social, da saúde, do sócio-jurídico, do sistema sócio-educativo e da academia. Além de uma pessoa muito especial, que é a Domingas, que é uma, uma trabalhadora da Universidade de Brasília, que ajudou muitos profissionais na sua formação, foi alguém muito especial para nós. Então foi um dia importante de homenagem na Câmara Legislativa do DF, aos assistentes sociais e de memória da nossa profissão e das suas lutas. E a gente usou como um tema né, a luta contra a escravidão e o combate ao racismo institucional. A escravidão foi derrotada depois de muita luta do povo negro. Então não foi pelas mãos da Princesa Isabel ou da Lei Áurea, mas a escravidão ela foi é, derrotada pelas mãos da luta da população negra no Brasil, que teve que lutar muito e passou por muito, muitos processos de torturas ao longo dos 300 anos de escravidão. Essa semana vai ter um encontro muito importante em Bogotá, na Colômbia, que é o Encontro de lideranças LGBTI das Américas, e a gente vai participar também. Eu vou para lá, para Bogotá, para participar desse encontro. Vai ser uma grande oportunidade de debater as possibilidades, legislação, políticas públicas para a população LGBT, e a gente conversar com mandatários, ministros, secretários, parlamentares de outros países que são LGBTs e pensam políticas públicas para essa área. Né? A Colômbia vai ser sede desse evento, então eu vou ter duas oportunidades de fala uma no parlamento colombiano e outra oportunidade de falar numa mesa de debate sobre a democracia no Brasil, dividindo com outros parlamentares e ativistas aqui do nosso país. Vai ter um debate geral sobre a situação em toda a América, então vão ter parlamentares é, dos Estados Unidos, de outros países da América de forma geral e vai ser um momento muito importante de troca, onde a gente quer trazer essa experiência para o Brasil e montar também aqui no, DF, no Brasil e no DF, né, formas, estratégias para a troca entre lideranças e ativistas LGBTs. Pessoal, é bom registrar, já que muita gente questiona, né, que nem essa viagem para a Colômbia e nem a viagem do Rio de Janeiro houve uso de dinheiro público. Nesses últimos dias, a gente tem acompanhado também uma batalha muito grande do movimento cultural com o governo do Distrito Federal. Infelizmente, o governo não publicou, através da Secretaria de Fazenda, o superávit do FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, e cancelou um edital de 25 milhões, né, um edital muito importante para várias áreas da cultura. É um edital que muita gente já estava se organizando para utilizar o recurso, já tinha passado por todas as fases do edital, gerou uma insegurança jurídica enorme e o governador decidiu cortar esse edital que tinha essa previsão de 25 milhões. É uma derrota para a cultura, é um desrespeito com todos os artistas e todo mundo do movimento cultural da nossa cidade. Quem se dedicou jogou energia para poder disputar esse edital. É mais uma decisão arbitrária do governo ibanense e a gente vai lutar com todos os mecanismos institucionais, jurídicos e políticos para reverter né, essa decisão do governo em cancelar o edital do FAC. O governo precisa valorizar a política de cultura. O governo hoje diz que vive um momento de crise e que não pode ter tanto recurso para a cultura, mas é o mesmo governo que tenta, aqui na Câmara Legislativa do DF, fazer renúncias fiscais para várias áreas, especialmente para os mais ricos da nossa cidade. Então é muito importante nós defendermos a cultura e não só eu, mas tem outros parlamentares aqui da casa que estão nessa luta em defesa da política de cultura no Distrito Federal. E eu queria finalizar esse minuto da Semana para chamar todo mundo para participar do dia 15 de maio nas ruas, 10 da manhã, no Museu Nacional. Por quê? Dia 15 de maio é um dia muito importante, é o dia que a gente vai lutar em defesa da educação no Brasil, especialmente da educação pública. Infelizmente, o Ministério da Educação está cortando recursos em grande montante dos institutos federais e das universidades federais brasileiras. E a gente precisa dar um basta nisso, dizer que esses cortes arbitrários não podem acontecer e que a educação pública ela é fundamental, que a educação é o caminho para a transformação do Brasil, é o caminho para a transformação social. As nossas universidades e institutos federais são lugares muito importantes da produção do conhecimento científico e o governo Bolsonaro é inimigo da ciência e da educação. Mais um levante dos livros começa a acontecer pelo Brasil afora e esse 15 de maio vai ser um dia muito importante. Você que está em outro estado, outra cidade, veja onde vai ser o ato da sua cidade. Aqui no DF vai ser no Museu Nacional, 10 horas da manhã, a nossa concentração. Todos ao 15 de maio em defesa da educação.